Cavalieros aqui é o mendigo, e a gente tá jogando Infernax, acabamos de vencer mais um dungeon, né? Destruir mais um orbe, e não dá pra ir pra lá. Dá pra ver, pode tentar, hein? A gente acaba de ganhar isso aqui. E vamos usar isso aí em algum lugar, e eu sei onde. A gente vai voltar pra pegar uma habilidade que vai acabar servindo um bocado pra navegar, pra não ficar, né? Andando de, de perfeito o cavalo, que no outro vídeo a gente deu uma viagem grande. Qualquer probleminha eu tô resolvendo no trovão, Tem que parar com isso, né? Morrer não é muito interessante, não, eu cara. Esses olhos são tão chato. Ponto. Lembrar agora que eu não uso as habilidades, não, velho. Eu sou acostumado a jogar só no um ataca e ataque um pulo e ataque, né? Então, quando é realmente necessário, mas tem que acostumar a usar as habilidades. Hein? Pessoal, vem de Vasuá e ele tomou isso aqui. A gente pegou isso na luta contra um chefe, né? Naquela quest. A cidade é pra lá, né? Só um olhinho. Mas acaba atrapalhando aí a volta. Era grande se morrer no final. Toma. A gente já fez as quests daqui, né? Hum, e agora? Vamos pegar o poder e vamos dar uma volta ali por cima. Já compramos tudo daí, todas as quests, peraí que acho que tem mais alguém com informação que presta, acho que é essa moça, né? A Gina, ela tem informação boa, ela dizem que a luz pode curar a alma, mas que o fogo a destrói, isso é bom decorar. Isso é bom decorar, isso é uma dica, isso é uma chave. O fogo destrói e a luz purifica. É uma dica de uma quest que a gente até já aceitou, mas isso é coisa de final de jogo, vamos que vamos, quero pegar o negócio que tá pra cá. Como é trás, rapaz? economia como como é que tá? Eu falei como é que... O cara não voa não, né? Mas o cara tem saco aqui. Porra é um lugar muito bom para morar, né, Zé Roela? O cara, pô, só chega aqui se subervoar. Gostaria de aprender magia comprar um artefato. Vamos comprar o um teletransporte. Magia muito boa, mas muito difícil de encontrar com, com o Zé morando aí no, no ar. Acho que tá faltando cor nessa cidade aqui ainda, né? Eu acho que tá faltando. Eu não vou teleportar, não. Porque eu acho que eu vi coisa errada. Deixa eu voltar. Outro vão aí. Salvei! Salvei um cidadão de bem aí. Você tem que me pagar. Ah, dezão aí. Muito obrigado. E você... Esse aqui não dá nada, cara. Opa, dá sim. Você é a pedra. Não sabia, velho. É porque ele não fala nada, né? Pelo mais ele deu dezão. Pô, que da hora. contar que é a boa ação. que é isso? O cara fazer as coisas por dinheiro. O cara tem que ser muito cocodrilo. Fazendo aqui pelo bem no, da humanidade, você paga só uma vantagem a mais. E anoiteceu. Noite e dia não é um problema mais, né? E nem, nem tá andando de uma cidade pra outra, porque agora a gente tem como se, se locomover e como mudar a agora só, só fica meio chato de estar de noite agora, porque né? Já já vamos descer essa história, a gente vai ficar de dia, porque né? eu disse que tava faltando uma coisa, eu imagino que eu deixei isso aqui faltando, peraí. Justamente! Também no frasco, eu vi dois ali. A gente era pra ter três na terceira cidade, se eu não me engano, né? Tem um em cada cidade. Mais um frasco, mais um frasco, mais um... <risos> Mataram o cervejeiro daqui, isso é uma porra. <risos> se eu quiser a cerveja dessa cidade ou a cerveja no Corot dessa cidade, eu tenho que dar aquela volta todinha. Meu Deus do céu, né? Vamos, né? Deixa o frasco seco aí, né? Vamos indo. Mataram o cara sem fio mesmo, mandaram a machadada aquele cãozinho, velho. Deixa eu deixar de dia aqui, porque é interessante que a gente não... É. Interessante que a gente se acovarde bem muito. É porque lá em cima tem uma coisa que, que é bom que esteja de dia. Pra gente ver direitinho, porque se tiver de noite... Não, é interessante. Porque vocês já, já notaram que é sempre lua cheia? Isso aí, isso aí né, tem explicação, isso é coisa do demônio... Tá maldicionando todo mundo aí, ele soltou uns lobozomas aí, né? Interessante que a gente ande de dia. Sai não dedo. Aquilo ali muito menos. Gostou só. Talvez desce, né? o cara, ou mata ou não mata, né? Assim que eu cair, ele vai matar o cara, tu quer ver? Ah moleque, salvei. Desculpa aí a demora, mas você não sabia hein? Não sabia se você morreu ou não. Você é maravilhoso. Você me salvou, não me importo o que todos dizem. Você é maravilhoso. O que é que estão dizendo? Por aí, cara, pra você me fala uma coisa. De... Esse cara me errou uma peixeirada. O cara tem que ser um artista para errar uma facada, né? Aqui é o começo do jogo, se não lembro bem. Agora a gente fez a volta completa, né? Ó, a gente deu a volta por ali. Veja bem. Só temos agora a parte de cima para ir. Tem muita corra pra ver ainda. que isso? Aqui, aqui foi onde matou o esqueleto, né? Que tava atrasando no túmulo do v aí Alguma coisa assim. Opa! Senhor Igor, Algo está acontecendo na Catedral de Darzov! Por favor, venha até nós! Só vamos! Vá para a Catedral de Darzov! Um mongezinho ligeiro, hein? O religioso, o padre, o... O coroim, eu sei o que esse cara é não, mas esse calvo. Uhum. O freio, é uma coisa assim, né? Não mais de religião não, mas. Fiz com é um pezinho, meu filho. Eu tá indo pra igreja como se tivesse dinheiro lá. <risos> é que tem, me pegaram 25 contas ainda, velho. Me pegaram. O Darkov tava falando que. Né? O cara. Quando o cara dá não é roubo. Ninguém é roubo que eu tenho que dar de um jeito ou de outro. É o um fustão me forçando a me dar dinheiro. É roubo! Deve ter um nome mais bonito pra isso, mas né? Só um homem. Vamos para a catedral. Esse homem cava. Pode cavar, cara. Você não vai alugar um. Tá o que é que tá acontecendo da catedral? Meu Deus do céu. Senhor Igor, fico feliz que tenha vindo. O que está acontecendo aqui? Este pobre homem está possuído por uma presença maligna. Temos que agir rápido. O demônio conseguirá controlar totalmente sua mente. Acho que tem uma ideia que pode ajudar. Que ideia você tem? Manda real aí. Felizmente, não posso fazer isso sozinho. Você terá que buscar um homem chamado Gregor. Eu sei onde é que o Gregor está, mas... Ele é um padre. Se alguém pode realizar o exorcismo, é ele. Só que os métodos dele são diferenciados encontre-o, ele saberá o que fazer, eu sei onde o Gregor, o Gregor tá, mas eu não mostrei ainda, né, era pra eu ter mostrado ele antes, é porque já me chamaram aqui, eu não queria, eu conheço o Gregor, ele é meio assustado, e me deixa desconfortável, esse o cabelo aí, cara, mesma coisa, né, falando mal do cara, desse jeito vamos lá atrás do Gregor, que era para eu ter visto ele antes, só vamos, Eu não sei se eu estou preparado, como eu tinha falado, né? Nessa parada de dia e noite e lua cheia, a gente resolve isso agora, mas... Então vamos, tem corote aí. Vamos levar mais um, só de, só de Zeus. Só para garantir, a gente vai enfrentar um lobisomem casca grossa. Cadê o cervejeiro? Pô, cervejeiro, você toma cuidado, mataram um ali. Você tome muito cuidado mesmo. Qualquer coisa manda alguém fazer, hein. Isso é daí de dentro, né? Um ataque bom, quase no máximo, né? Não era pra eu estar com tanto medo, não, mas. Mas eu tô. é difícil, eu morri, eu morri em todo lugar. Eu tô morrendo pouco agora porque eu já morri demais em todo lugar, hein? eu vou pra longe é tão ruim, velho, o cara dessa viagem desse tamanho, hein? Essas coisas que esse jogo de Metroidvania faz que são bem legal, né, cara. Vocês se sentem mais forte, mais hábil, mais rápido, mais, conheci mais conhecido. É mó da hora, velho. O cara né, já, tem, já, tem, já, já pode desgraçar o inimigo tão fácil. E ficou de noite agora, cara, não! Não me diga uma cor dessa não, enquanto eu falava besteira, eu podia ter feito outra cor. Corre! Corre, meu doido, que lobisomem esse doidão aí. Pera Acabar <risos> Acabaram até com a música. Não posso acelerar o tempo aqui? Porra, nós acelera aqui, não tem fita. <risos> o medo do cara, velho. É só pra mais estar tá acontecendo direitinho aqui. Vou deixar direitinho aqui pra saber o que é que tá acontecendo. O que é que o menino tá com medo de, de, de sair, hein? Chegando aqui não tem pra onde ir nem o que fazer. Olha cá. Você tem que entrar pra cá, mas nada que você faz consegue quebrar isso, né? A que quebra não é essa. Ali pra direita tem uma coisa que eu vou mostrar depois, mas não é o caminho certo também. É só esse cara aqui, o tal do Zip. Estou amaldiçoado, totalmente dominado pela lua. É o que o cara quer com a lua, velho. Adivinha o que ele quer com a lua. O que fez eu gostar foi 4 de mana. O que fica dele? deixa ficar de noite agora, né? Mas ele não deixa ficar de dia. Preparar aqui para o combate, que né lobisomem não é o tipo de, de pessoa que você pode chegar e argumentar. Só entende de, de macetadas. Veja que lua linda. A lua de prata, não olhe não. Vou lembrar do Walt Beast até agora, hein? Mas é um lobisomem bem legal, né? Imagem bonitinha aí pra Thumbnail. Ah! Vamos lá, o um lobisomem com os ataques de Wolverine daquele jogo de luta da Capcom. Marvel vs Capcom. Socorrinha. Ele me chama muito bom de briga, velho. Olha, ele me tranca assim. Não era pra eu estar lutando com ele ainda, não. Eu não tenho nenhum... Seu ataque é interessante, ele até dizia do que não é pra desviar. Nu! Eu acho interessante, eu morrer agora, não vou gastar a poção. Morri porque quis, é todo mundo viu. é bom que a gente vê um Fatality legal. Vem na bunda, eu dividi o cara no meio. Porque né, eu gastei 4 mana pra poder... ...deixar de noite e mostrar direitinho como era. Mas agora é hora da vingança. esse bicho. Tem um trovãozinho que não vai fazer muita coisa e era é para ter magia, mas não tem muito Mas você tá escudo a estratégia e curar. Pronto, a estratégia que a gente pode fazer é isso no momento. Você para ter o dedo ligeiro em só outro. Tomar! Sangrar em mim não, cara. Obrigado por me libertar do meu tormento. Com meu último suspiro, abrirei o caminho. O cara estava caçando briga, ele tava, tava totalmente a par do que estava acontecendo, só não gostava de ser lobisomem e caçou a briga comigo. Para eu matar ele? Que babaca. Tem ele que quebra passagem. Agora a gente vai atrás do tal do Gregor que ele tá para ir. Mil de experiência. Eu acho que está morto o suficiente. Então, tanto ver que apareceu isso aí, né? acabou que não, né? vamos deixar o corpo do dos homens E vamos que vamos. O tal do Grego tá pra cá. esses caras estavam pra cá? Isso é tão bem estrelado. Tem uma igrejinha pra cá com um homem muito doido. O cara chega e ele só tá fazendo isso, né? A gente tem a quest para poder chamar ele, aí ele vai interagir de uma forma diferente, mas... Esse aí é o mais religioso que tem pela região, até, até o padre fica em no lugar por esse doidão, hein? Um exorcismo? Ó trindade sagrada, dê forças para seus desafortunados servos. eu Vou precisar de tempo para me preparar, encontre-me na catedral. Vai fazer o lado do pé não, né? Ah, beleza. Já, já teleportou pra lá. Oh, todo poderoso miguel, Uh, oh, todo poderoso miguel, até aqui, para exercer sua missão. Afastem-se e deixem que eu cuido disso. Como é bom meme. hein? Eu quero o cão desse homem. Isso, isso tudo era mal que tinha no homem. Graças aos céus você está vivo. O trabalho do nosso salvador está concluído. Vou seguir meu caminho, preciso me purificar. Cara, fica seio batendo todo dia. Muito obrigado, Gregor. Venha me encontrar na capela, senhor Igor. Temos assuntos a serem discutidos. Isso a gente não vai ver ainda, cara. Meio que spoiler, né? Vamos ver, não. Mas lá. Tem uma conquista. Faça, Gregor, performar um exorcismo. Não é muito fácil, não, né? Olha o tanto de coisa que você tem que saber fazer. Você tem que né? saber que tem que vir ali de noite. Pra poder lutar com o lobisomem que vai abrir a passagem, falar com o Gregor, voltar aí para receber a missão. Saber quem é Gregor, né, coisa e tal. Não é muito fácil de, de, de fazer tudo isso. Né? Vamos até salvar. Não para pra aprimorar nada. Não vou salvar aqui, não. Vou. O tempo que o cara decide é muita perda de tempo Então eu vou decidir no caminho se eu salvar valeu ou não eu acho que eu não vou salvar não não ainda eu vou ter que voltar <risos> Vamos para cá Tem, o que, é que tá tendo por aí? Fome. Era melhor ter gastado dois para deixar DD de do que usar do tuvão. Muito esperto, muito esperto mesmo. Chegamos em Cat Sky. A gente tem alguma coisa para fazer aqui, né? Tem um tal do Mago Alan que vai ensinar uma coisa para gente que a, que a moça lá pediu. É como é lugar novo, né? Cidade Nova, tem muita coisa pra fazer aqui. O tal um sonhador aqui. O tal do Michael. Michael. Michel. Michael, eu preciso muito de ajuda, o senhor Demônios assombrou meus sonhos. Não consigo dormir, pode me ajudar, pô, nem cara, nem eu durmo direito, mas bora. Eu precisarei entrar em trinze e percorrer esses meus pesadelos. Você vai precisar de um elixir para iniciar o processo, me avise quando tiver um. Beleza, a gente botou o elixir mais tarde para ajudar esse cara, mas isso é bem depois mesmo. Esse estabelecimento... Continuei pedindo aos padres que trouxessem a relíquia para o bar, mas eles disseram que não, que relíquia. Para o bar. Minha música supera de todos os outros. É o Oliver aí, mais um dos vagabundos. Saber que pássaros são suficiente inteligente inteligentes para puxar alavancas? É real! Eu já vi! Isso é outra chave de alguma coisa, a gente nem tem nada ainda, né? Nem mais ainda, mas é uma, uma, uma frase-chave, uma dica. Pássaros são inteligentes para puxar alavancas. Tem que saber disso. Vendendo o aí e o estabelecimento não tá aqui, mais nada. Aqui é o mago do lugar, é o tal do Alan. Sim, meu senhor, eu conheço o mal de que fala. Para destruí-lo de vez, deve ressuscitá-lo em forma real. Você deve posicionar-se em frente ao que restou e falar as palavras, surrecturus malum inimigos. Essa magia para Alan, a gente, pronto, agora tem que ir lá no resto daquele bicho que é o primeiro chefe, né? E ressuscitar e matar ele. Aí ele vai aparecer na forma original, mas isso também não é pra agora, é coisa de final de jogo aí. Acho que de repente a gente tá no final do jogo, né? Eu gostaria de aprender uma magia, comprar um artefato. Eu gostaria de matar tá tudo caro. Além de comprar esse familiar, né? Um corvozinho aí. Vida seria interessante também, ó. Pô, tá tudo caro. Ninguém aqui. Estou rolando por aqui. Como você pode ficar sentado aí e não fazer nada? Pessoas vão morrer. Não tenho tempo para isso. Você vai parar na, na fúrica se continuar tentando a sorte. Eu não posso acreditar nisso. Vamos, John. Estamos perdendo nosso tempo aqui. O que está acontecendo aqui? Senhor Igor, não esperávamos sua visita hoje. Os bons modos ditam que se levantam na presença de seu duque prefeito. É perdoe meu relapso, o Milord esteve distante por tanto tempo. Às vezes só é preciso uma mão mais firme para que esses plebeus se comportem. Safadinha esse Edgar, né? E esse cara aqui? O capanga Enquanto o prefeito vai pagando, fará o que ele quiser. O que é que ele tá mexendo aí, cara? Tá jogando um PSP, tocando uma flauta, alguma coisa ele tá fazendo aí que eu não sei o que é. A leste daqui, no Monte Cas... Casca. O esqueleto terrível. Onde a casa de minha falecida mãe. Eu vivo com medo de que um dia venha me buscar. Você pode, por favor, destruí-lo, meu senhor. O esqueleto destruir. Só vamos. avise quando o monstro tiver partido, senhor. a gente já pegou muita missão, hein? E tem mais aqui, eu acho. Por enquanto, vamos ver. Histórias e seus feitos é corpo Tanto tá cantos meu senhor. Continue assim e talvez eu faça uso da sua ajuda. É porque a gente não fez bem o suficiente. Aí não, ele não, não dá pra ativar essa quest ainda. Isso aqui também. Histórias de seus feitos, né, né? É isso aí mesmo. Quando a gente fizer bem o suficiente, muito bem no jogo. Fazer o bem. E você volta pra aí. Faz essas quest e, e acaba resultando em resultados positivos. Vamos lá para o mundo cástico, monte cástica. Pô, tem coisa para ver ali ainda. Tem coisa para ver aqui ainda. Essa cidade tá passando por maus bocados, Ela tá tudo lascada toda noite, né? Tá, tá juntando muito demônio aqui e os caras não tem muita muita muita gente para ajudar, né? Para coisa aqui. Eita, velho, tanta coisa que apareceu pra comprar e não tem dinheiro pra nada. Olha uma massa de 400, velho. É uma massa mágica. Potezinho de 250, vi, velho. quando tá? onde é que a gente arranja dinheiro aqui. Vai, vai, vai pra igreja, vai. Vamos ver se arranja dinheiro aqui. Arranjar um jeito de perder dinheiro na igreja. Não mudou de Ter era relíquia para nos proteger à noite ajuda, mas precisamos de mais guardas para proteger o vilarejo. Tá vendo aí, ó. Uma reliquia sagrada aí que isso expulsa o demônio, mas só tem ela na igreja. Aí toda noite o povo se reúne aqui. Deixa eu deixar de noite você ver que a situação aqui tá ruim. Olha lá cães por todo lugar. Vamos lá pra dentro da igreja um aqui por fora, lá é um bicho doidão cuida aí nunca vou fugir do meu dever mas aquelas coisas aparecendo aqui são assustadoras concordo, nem eu hein cara faz quase um ano que vivemos assim, todas as noites aparecem monstros e ninguém sabe a razão, tá com um ano que é aqui, né que o cara pegou o livro lá durante o último ano temos escondido no mausoléu à noite, mas mesmo durante o dia não é muito seguro lá fora eu tenho que a relíquia, mas apesar de todo o meu treinamento, seu poder ainda é bastante misterioso para mim, eu estou bocejando muito, eu sou nem dormir Dormindo novo aí passa mais uns dois dias sem jogar, hein. Você pode dormir, dormir aqui se quiser, meu senhor, a estalagem não é mais segura. Não, não vamos dormir, não. Os guardas estão fazendo o melhor que podem, mas são poucos e estão sobrecarregados. Não importa o quão ruim as coisas estejam, o prefeito se recusa a ajudar, é uma loucura. Ter a relíquia para proteger a noite ajuda, mas não sei o que. Os caras ali estão dormindo. Pronto, aqui a gente já viu tudo. A situação aqui tá precária. O prefeito não faz nada. Cadê o prefeito? Navegar de dia, que é melhor cabaió. Ajudei todo mundo. O ruim é que ele não dorme nada, hein. O cara deixou de dia do nada, ele. Ele já é de dia! Acorda aí, doidão. Pô, não acabei de cochilar. Meio difícil de dormir com o um demônio aí do lado de fora, né? Mas, mas vamos seguindo, vamos seguindo. Aqui eu imagino que a gente já viu tudo, aceitamos as quests que deu. Vamos fazer o que dá também. O negócio é o dinheiro, velho. Tô sentindo falta de dinheiro. Tanto na vida real quanto aqui. O fica pobre tão fácil, eu quero saber onde é que a gente vai arranjar dinheiro que eu não tô lembrando, de um jeito bom, velho. Se pá, a gente volta pro segundo dungeon para farmar. Né, entre vídeos, eu vou deixar na frente desse dungeon e vou farmar o material pra gente, né. Pronto, eu vou fazer isso. Vamos seguindo aqui. Pensando muito no futuro e um pouco no agora, e o agora a gente tem dois Olos com Sharingan. E aí, seu zoeirinho, como é que eu pulo daí? Tá vendo o que acontece? Eu ganhei ganhou um XP quando ele caiu? Eu vi, eu vi eu vou, aquela conta aí subindo ali. O que foi aquilo? Se o bicho morre da queda, ele dá XP também. velho. que é bem legal também. Tomando a mesma machadada e mandando pra você rebater, né? Inteligência artificial aí. É só artificial mesmo. É mais artificial do que inteligência. Joga <risos> machado, joga! É que nós rebate. Não consegue, tá? É ruim. Os pulos chato de fazer quando não tem chão, tem espinho, lava. Opa! Espadinha grande aí, meu velho. Tava baixado! Toma! Olha lá! Como é que ganha dinheiro? Ah, que é deixa um balde de espantilha. de 50? Tá valendo, hein? Eu passei mais, já é final de jogo, por 50, 50 moedas tinha nos baús do começo, né? 50 era pouco lá, imagina aqui. quase que eu caio. Vamos ter que fazer assim. Pronto. O moleque é pró. em morrer. Sobra, Só... ah! Isso aí, Sai, Pronto, à frente da dungeon aqui. O que esse cara tava fazendo aqui, cara? Ele queria morrer, não tem outra? Era nada mais do que um suicida. Pra eu poder chegar aqui, a bagaceira aqui foi... O cara chega voando aqui com os poderes de Deus. E um João aqui em cima... Aê, pronto, aqui a frente da dungeon... Mas a gente tem que se preparar pra entrar aí, porque essa é uma das mais difíceis. E né? Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver as missões que tem ativa Só pra dar uma olhada. Mas posso ir, não dá. Retorno de paimon muito menos. Sando sub muito do Fizinho esqueleto não tem nem condição. É mais era o jogo do que fazer essas missões que eu peguei. Que eu peguei aqui, porque né? Olha. Cada, a, o, o, o salvando as terras que é a missão principal do jogo. Falta duas, que no caso essa daqui a gente vê agora eu, eu tô achando que a cor da orb é a cor da danja né eu só vivei ver isso agora e já deu né Cavaleiros? eu eu vou fazer o seguinte eu vou lá para aquele danjo pegar experiência e dinheiro porque vai precisar né eu vou juntar dinheiro suficiente para comprar tudo do jogo para gente não, não perder tempo farmando batendo volta batendo volta pegando não é interessante sabe aí o farm eu já ensinei como é que farm naquele segundo ou terceiro vídeo né eu, eu vou eu vou justamente para lá fazer isso e vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado, cavaleiros, por vir até aqui. Me desculpa a vergonha alheia. Esse foi mais um Fullerage do mendigo. Pelos senhores, no próximo, assim, espero E... e...